É uma casa bem fechada, é uma casa bem fechada Abra a janelinha, deixa o sol entrar, Abra a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem Assim, e os passarinhos pousam nela assim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E por baixo dela passou eu assim E por baixo dela passou eu assim Está atrovejando Fechando escurecendo Fecha a janelinha que já vai chover Fecha a janelinha que já vai chover